Dia 25 da viagem, dia 12 de dezembro Que história é essa de hospedagem gratuita? Eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre essa hospedagem que eu tô hoje Que é pra ver no escrito Na verdade eu fiquei aqui de graça um dia E eu gostei tanto que eu resolvi ficar hoje de novo Essa hospedagem ela tá num programa de uma empresa chamada Oyadu. Essa empresa Oyadu, basicamente, ela conecta pessoas que têm algum tipo de influência sobre um assunto, que no caso é o Japão, com hospedagens. E você vai falar assim, ah, então precisa ser muito influente? Não, não precisa. Você precisa ter apenas mil seguidores, mas não quer dizer que as suas aplicações serão aceitas. É estilo um couchsurfing, é estilo um house sitting, que eu explico lá no curso, que é você se candidatar para oportunidades de hospedagem gratuita, só que nesse caso são hotéis e não casas nem sofás de ninguém. Eu sempre tive muito medo de fazer um tipo de parceria em que eu não sei qual é a qualidade do serviço, do local, não sei se eu vou gostar. Então eu tava com um super pé atrás de me candidatar para essas vagas que eu falei, vai que eu não gosto da hospedagem, <risos> porque eu não vou fazer review bom se eu não gostar. Mas... Boas notícias, eu adorei essa hospedagem, adorei, adorei, adorei tanto Que eu já até me candidatei pra outras hospedagens dessa rede que tem aqui no Japão Ela não tem só em Kyoto, ela tem em Asakusa e ela também tem em hawamatsu um em Tóquio mesmo, tá? E é uma rede que ela tem um conceito de mangá Então você vê que tudo é super desenhado, todas as paredes são desenhadas, os quartos são todos desenhados As pilastras, o carpete, é tudo desenhado, gente Então eu achei muito muito bacana. E além dessa ideia do conceito do mundar, ela é super high-tech. Todo check-in é feito com máquina automática, mas também tem os atendentes aqui, então a recepção é 24 horas, o que é, às vezes é muito difícil achar a recepção 24 horas. Ela também tem amenidades, então você tem a parte de roupa de dormir, você tem ali escova de dente, você tem suripa, né? Tudo aqui na recepção você pode pegar. Fora isso, aqui na área compartilhada tem as mesas de trabalho que são super bem equipadas, que elas têm quatro tomadas e quatro USBs, uma saindo para cada lado. E foi muito bom ter calhado, deu... deu ter essa necessidade de trabalhar mais nesse momento em que eu fiquei aqui porque a infraestrutura para trabalhar aqui foi muito boa então uma cadeira confortável, uma mesa que, que eu consegui ficar aqui sem me preocupar que tá cheio, que eu tô atrapalhando as outras pessoas olha, foi muito bom tem aqui a área da varanda, tem, tem os locais de descanso tem uma área ali só cheia de mandar e, e e poltrona para você sentar e ficar lendo tem uma mesa principal ali, tipo um balcãozinho o que também serve para você comer né, se você quiser fazer alguma refeição e ali tem uma um área onde tem máquina de café, e esse café é aquele café moído na hora Tem máquina de água quente, filtro de água, tem máquina de gelo, tem micro-ondas, forno elétrico E de manhã eles oferecem café da manhã Na verdade é assim, eles botam uma cesta de pão, é um pão com chocolate mas não é doce, doce, doce não, tá? E o outro é um bolinho de... Com, com creme dentro Eu não sei se todo dia é isso, mas hoje foi isso E aí você pode se servir à vontade Eles botam uma certa quantidade Acabou essa quantidade, acabou Então quem acorda muito tarde Nessas horas dança Fora isso, tem uma área aqui de e tem três ou quatro máquinas de cada de lavar e de secar E tem também uma de Dohan Bike aqui dentro Então essa é a área da recepção, é a área compartilhada, achei muito bom Tem ver, ah, eles também estão passando o jogo da copa E aí já tem até um aviso ali na recepção que durante o jogo da copa é uma área aberta então, outras pessoas de fora podem vir pra cá também. E eu lembro que eu falei que era muito tecnológica? Não é só o check-in que é tecnológico, não. O bag de keeper, ou seja, a possibilidade de você deixar sua bagagem aqui depois que você faz o check-out ou antes de você fazer o check-in, é tudo tecnológico você só ativa com seu ice card e você bota na portinha e ele guarda lá dentro quando você volta você bota seu ice card e ele devolve, fantástico! só que fora essa parte de você guardar assim os itens se você quiser deixar uma mala grande eles têm uma área reservada que você pode prender com um cadeado que já tá tudo ali você configura e senha e tal e fica aqui e você faz tudo sozinho você não precisa de atendente para nada mas mesmo assim tem atendente na recepção. Nesse ano, né, da hospedagem gratuita com parceria da Oiadu e o Tavirno Kyoto, eles ainda oferecem dois drinks e um snack. E eles ainda deram nessa promoção um dia de andar do ônibus de Kyoto, né? Aquele que custa 700 ienes. Eles também vendem aqui. Então, se você porventura, se hospedar aqui, você também pode comprar diretamente na recepção. Não precisa comprar na estação. Fora isso, para quem é do Japão, essa hospedagem lá está dentro do programa de incentivo nacional da viagem. Então, as tarifas para quem mora no Japão, com 50% mais baratas do que o normal, porque que também é muito bom. Ela fica bem localizada, ela fica na estação Kawaramati-Goryeo, que é muito perto da Xijia Kawaramati, que eu sempre falo que é uma das melhores regiões para você se hospedar em Kyoto, porque tem muito comércio, muito restaurante, uma abundância de transporte também muito grande. Então eu acabei não escolhendo ela, não apenas porque ela tava no programa, mas porque ela tava bem localizada, né? Também foi bom porque eles, ela até falou assim: ah, o quarto não é muito grande e tudo mais, mas eu Espero que você goste eu Falei, nossa, não é grande Mas caramba, deu pra estender o tapetinho Fazer meu yoga sem nenhum problema O que já é muito bom E muito difícil às vezes da gente encontrar Um lugar que você consiga é, estender um tapetinho de yoga E fazer sem ter que se preocupar Que tá batendo a mão na parede Que tá batendo a mão no teto Que é um pouco difícil, né Então aqui foi super tranquilo O quarto ele é equipado com mesinha Bastante tomada, cabo USB pra você se conectar Tem TV também, mas eu nem liguei Aquecedor e ar-condicionado, né fica ficar critério Dentro do banheiro É aquele box tradicional japonês, né Tem sabonete, condicionador, shampoo Tudo disponível E também secador disponível dentro do, do banheiro Aquele padrão japonês de sempre, né De hospedagem Todo acesso aqui é feito por cartão Então pra acessar aqui o terceiro andar Você não precisa de cartão Você só entrar e digitar o número 3 Mas pra acessar o seu andar É só você chegar no elevador E aproximar o cartão do sensor Que ele já vai ativar o seu andar certinho A mesma coisa acontece pra entrar no quarto, né só Ó, aproximar o cartão. Uma coisa muito, muito legal é que na saída desse, desse hotel você já tem uma porta para o 7-Eleven, então é muito prático mesmo. Para quem pretende passar uma temporada maior, esse tipo de coisa facilita a vida. Aqui na frente também tem um fresco, que é um, uma rede de supermercado Então pra quem quer ficar um tempo a mais, também é excelente E aí é isso, né, gente, hoje eu sentei pra trabalhar pra vocês terem ideia Eu sentei pra trabalhar e daqui eu não saí Só levantei duas vezes, uma pra ir lá embaixo comprar o um almoço no Seven Eleven E a segunda pra vir aqui pedir uma pizza que eles também têm. Ah, é de, de 6 às 23 eles têm como se fosse um. Não um bar, não tem um bar assim, mas você pode ir pedir algumas coisas aqui. Então tem algumas bebidas, aí eu aproveitei o voucher que eu ganhei. Então eu experimentei a cerveja de Kyoto, experimentei dois tipos, tinha um que era o que ela falou que todo mundo mais pede O outro que é um que é desses mais forte e um que é o mais fraquinho Então eu pedi o, o, mais, o mais pedido, que é o tradicional, e o mais fraquinho E pra variar eu gostei do mais fraquinho Eu não gosto muito daquele gosto forte da cerveja não então amanhã eu faço o check-out daqui, mas isso eu conto mais detalhes amanhã. Tô ficando por aqui, vou assumir pra vocês, bye bye. Até amanhã, Jané.